Olá pessoal, eu sou o Spartini muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, sejam diretos, guias ou apenas gameplay. Se é algo que te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. Para hoje temos Yoko Island Express. No Yoko Island Express, vamos jogar como Yoko, um pequeno carteiro, que será o bonequinho que não tarde, está a aparecer aí no, no vídeo. O jogo tem uma mecânica muito única, onde envolve a jogabilidade do estilo pinball, plataforma e ainda exploração, num mundo aberto e muito, muito para descobrir. Explore sem interrupções as diversas regiões da ilha, incluindo praias tropicais, selvas exuberantes, montanhas nevadas, Cavernas Misteriosas e Fontes Termais Fumegantes. Ajude a população local e ganhe uma variedade fantástica de novos poderes. Inspire lesmas explosivas e acorde os aldeões sonolentos com o Noisemaker. Conheça o elenco das personagens inesquecíveis em diversas histórias enquanto descobre os segredos mais profundos da ilha. E talvez, quem sabe, consigamos o nosso objetivo ou o objetivo do Yoko, que é reconstruir os Correios. Vamos ter alguns chefes gigantes pelo caminho, mas nada que o nosso pequeno Yoko não consiga derrotar com a sua confiável bola. Enfim, o jogo está muito interessante, a jogabilidade é simples e fácil, mas a arte do jogo, que foi desenhada toda à mão, torna este jogo incrível visualmente e muito fixe de jogar. Espero que gostem e quanto a vocês, vejo no próximo. One, yeah. two, ¡Gracias!